O novo Brawler grife foi anunciado dentro do jogo Então se liga só comigo aqui no canal Bruno Clash okay. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo para vocês E galera, aqui do lado você já vê a novidade que apareceu pra gente Já com essa... Maravilha desse novo Brawler, o Grif, mano, isso mesmo A gente já chega aqui, já tendo uma informação muito importante Tá rolando, ó, pra você que tá aí chegando Ah, onde tá isso, Bruno? Não. Temos aqui, ó, nessa tela aqui, da onde você escolhe o modo de jogo Tem o desafio do Grif, começa em 3 dias e 15 horas E aí você tem as informações Ele tá chegando, o desafio Vença 15 partidas pra ganhar o Grif Convide os amigos ou procure uma equipe para maximizar suas chances de vitória Ou seja, eles mesmo aqui já estão dando a letra Joguem em grupo, joguem em trios Seja com amigos ou procurando na lupa Ali naquela, naquela ideia que é muito legal de você tentar Pelo menos montar as compras bacana para jogar Porque aleatório você pode perder a chance de conseguir o grife, tá? O desafio estará disponível por apenas 72 horas Boa sorte e divirta-se Então, daqui ó Três horas, três dias e 15 horas vai estar disponível o desafio do Grif Precisa ganhar 15 vitórias aí, 15 partidas pra poder levar o grande Grif Então se preparem galera, eu vou me preparar também Vou chamar rapaziada, será que o Reboleira vai jogar comigo? Vamos saber aí depois né Bom, a gente vai gravar, eu vou trazer tudo pra vocês também até em live tá Outra coisa também, colocado hoje Ladrões de Troféu, novo modo Ladrões de Troféu Dentro do jogo, galera Muito legal, tá aqui, ó Vamos colocar ele, nós vamos jogar com ele aqui Nesse modo, vamos testar E vamos ver como é que vai ficar aqui A partir de agora, então partiu Testar o novo modo Ladrões de troféus. vamos ver se é da hora, vamos lá É isso, já estamos aqui dentro do modo Ladrões de troféus E vamos ver se vai funcionar, já tô com o meu primo Coringão, é meu amigo Vou tentar com ele aqui, vamos ver o que vai dar Tem um Edgar aqui no meu time também já vou aqui tentar pegar meu, meu super assim que possível Ó, já vou pular ali Tentar bater, opa Agora conseguimos duas eliminações O nosso time tem o Edgar também Pode ser que dê bom ali, a gente consiga roubar O troféu lá de cima com o Edgar Ó, Já pegou, vou tentar ver Já pegaram, já pegaram, já mandaram muito bem Deu a boa, vou travar aqui esse Edgar Uh, mano, aí não, aí não, hein Vou tentar travar aqui Bora, eita, usei ali o acessório Mas na verdade vazou ali Vamos lá, vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, opa, pega ali. Batei, boa. Boa, voltou pra lá, hein? Voltou pra lá. E agora? Vai pra onde? Você vai pra onde, Rosinha? Matamos, boa. E aí sim, ó. Vou lá, vou lá. Agora eu vou lá, hein? Agora eu vou lá. Boa, quebramos tudo, quebramos tudo. Matou o outro também. GGzaço. E aí a gente já pode até... Ter... Opa! Veio aqui o oferendinha. Oh, me empurrou pra trás. Aí não pode, né, rapaz? Aí não pode, né, manos? Ó, e tem a questão do tempo também, hein? Que é muito importante. O tempo também é importante ali, hein, manos? Ó, vamos ficar de olho. Ó, já tem ali a eliminação de um. Vamos ver ali. Boa! Boa! Joguei pra trás. matar aqui. Ai, nossa, meu Deus, tem que subir Tem que subir, agora complicou, eles vão pegar Ah, morreu todo mundo Opa, mas pegamos Nosso Edgar ali fez a boa E conseguimos a vitória nesse modo Na primeira tentativa Deu bom demais, hein, mano, deu bom demais Funcionou O Edgarzão é um grande Brawler pra isso, né, consegue pular aí E funciona bem demais É isso, mano, vamos mais uma, vamos mais uma Então, partiu, vai, Coringão Vamos lá então para tentar a segunda vitória aí vamos ver se vai funcionar hein rapaziada bora subir lá e vamos ver o que vai dar já estamos aí vamos lá vamos que vamos já vamos para pressão ali é de garzão pan e isto, hein já peguei ali o estusão já peguei estusão já vamos para treta vamos para lá joguei joguei joguei joguei aí vazarem, né aí vazare a ah, moleque, ó, oh, deu bom, hein, deu bom, hein? <risos> Conseguimos mandar bem. Hein? Vamos lá, vamos voltar aqui. Ixi, o lá tá bem louco, lá tá doidão. Tá na doideira, lá. Vamos lá, vamos pra cima, vamos pra cima. Já tem ali, ó. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. boa. Ah, quebrei tudo ali, mas não deu, hein. Vamos lá, vamos ver, vamos ver se consegue. Bora, partiu, bora, partiu. Trava eles, trava eles, estou chegando. Boa, já defendi aqui. Eu tô preparado para defender do outro lado também. Vamos lá, vamos, vamos. Opa, ah, ele vazou. Vazou bonito ali, vazou bonito. Opa. Trava ele. Opa, opa, opa. Batei, matei, matei, matei. Deixa eu ver se dá tempo. Ai, mano, peguei, tentei pegar ali. Não rolou, né? Vamos lá. Estamos aqui ainda com o nosso troféu. E lá em cima tá. Tentando roubar. Estamos tentando roubar lá. Vamos ver se a gente consegue chegar. Boa. Roubei, roubei. Xiii, moleque. Hahaha, <risos> moleque. Cê é louco, brabo, brabo, brabo, 2x0, deu bom demais E você, rapaziada, gostou desse novo modo de rouba troféus, mano? Eu quero saber de você Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários se você gostou Se você tá subindo troféus com ele também Eu tô subindo com o meu primo Coringão, mano Ganhamos duas seguidas aí, deu muito bom, deu muito bom Gostei, viu? Gostei demais Então, rapaziada, é isso, manos. Vai tentando fazer a boa aí também Que eu vou tentando por aqui também E a gente vai se divertindo, galera Beleza? Então é isso, rapaziada Comenta aqui se você tá ansioso também Pra chegada do Griff, né? O grande Griff que tá chegando também E a gente vai aí tentar pegar eles também Fazendo em live e também mostrando pra vocês Aqui o resultado, tá bom? Então tá aí, ó Griffijão chegando, novo modo Já testamos tudo E agora a gente fica na expectativa Vem logo, Griff! Tamo junto, falhão Um abraço, até mais